Você aí do outro lado da telinha, meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor. É com grande honra que eu recebo vocês para essa segunda noite da Semana do Carrapicho. Carrapicho, André, é isso? Aquela coceira gostosa de você ter artimanhas, você ter conhecimentos, habilidades e atitudes para você vender muito mais em menos tempo. Então, para você que está chegando aí agora, meu amigo aí do Instagram, ou para você aí também do YouTube, do LinkedIn, do Facebook, todos vocês, ó, tapetinho vermelho para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, pessoal, hoje nós estaremos recebendo aqui um grande professor, uma pessoa muito especialista naquilo que ela fala, é o Rafael, Rafael Rez, perdão, ele é autor desse best-seller chamado Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Então, pessoal, Imagine um homem com café no bule naquilo que vai falar. E o título da nossa live de hoje é o novo jeito de vender. Se nós nessa pandemia tivermos novos consumidores, novos clientes, novos comportamentos aparecendo, que tal você aí do outro lado da telinha, você empresário, gestor e vendedor, também virar sua chave. Então, você aí, Almir Filho, seja muito bem-vindo. Márcio Barbosa, você aí, Júlia Araújo, Vanderlei Gomes, e aqui também no Instagram, Keijim Mineirim, gostei do nome, Keijim Mineirim. Será que é da gema esse mineiro mesmo? Olha só, o C. Júnior, William Oliveira, Luiz Almeida, todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos parar de encher linguiça aqui e vamos aqui esticar o tapetinho vermelho para o nosso convidado, rufem os tambores, rufem os tambores, com vocês, o homem do marketing de conteúdo, meu amigo Rafael Reis. Rafael, boa noite! Eu estou com a, as duas telas aqui, acho que não está sobrepondo, está tudo certo aí. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo aqui, vai ser um grande prazer fazer a live quadrupla, né? Estamos em quatro telas simultaneamente. E o papo vai ser muito legal. A gente se conheceu numa circunstância muito legal também, acho que vai dar tempo da gente contar isso para todo mundo. E é um grande prazer estar aqui contigo nessa noite. Grande Rafa, Rafa por Rafa, quem és tu, homem? Cara, eu sou profissional de marketing, trabalho com marketing há 23 anos. Comecei aos 17 como web designer, aos 22 eu montei minha primeira empresa. Uh, saí de lá em 2010 para montar uma segunda empresa em 2011, que é a Web Estratégica, é o escritório aqui onde eu estou agora. Sou pai do Pedro e da Carolina. O Pedro tem 5 anos, a Carol tem 13. E em 2016, eu fundei uma escola de marketing digital chamada Nova Escola de Marketing. É, a, nós dois somos professores da FGV, mas a gente acabou se conhecendo num outro evento, né, no evento lá da SambaTech. Trocamos os nossos livros. né ah, o... que tá é o é, Aqui, ó. É, aqui é, aqui aqui o é uma meu, coisa muito legal. O meu assinadinho por você, hombre de Deus. Devidamente rabiscado. E desde então, eu venho acompanhando o teu trabalho... E lá dentro da, da GV é difícil a gente conhecer todos os professores, porque é muita gente, né? É muito curso, é muito lugar. Mas eu acho que a gente tem uma missão muito legal, que é levar conhecimento, levar treinamento, levar é, oportunidades para as pessoas. E é um grande prazer estar tá aqui contigo. Então, Rafael, pode falar. Manda. Não, é, era só passando a bola. Rafael, olha só, a pandemia veio, muitas pessoas foram pegas de calça curta, muitos empresários, muitos empreendedores que não tinham o, o, a chave do online, a chave do omnicanal, de trabalhar em diversos canais, e aí tem alguns que quebraram, tem alguns que perderam o emprego, tem alguns que entraram em depressão, a pandemia está aí, a vacina não tem previsão da vacina, a curto prazo, pelo menos, ah, tem, uma, tem alguma validação ali na China, no Coronavac, tem ali em Oxford, tem ali na Rússia, tem aqui na Fiocruz, no Brasil, tem ali, tem ali, tem ali, mas nada de maneira efetiva. Nesse meio tempo, o que, que o empresário, o gestor e o vendedor deve começar a fazer para começar a se coçar nesse cenário que a gente não sabe dia de amanhã? É, eu tenho falado nas palestras que a, a pandemia mudou o mundo 10 anos em 4 meses. É, tudo aquilo que a gente é, deveria estar fazendo há 10 anos, né, que todos os empresários deveriam estar olhando, que todos os profissionais de marketing, de comunicação, de vendas deveriam estar olhando, a gente acabou deixando meio que para trás. Foi né, pelas demandas do dia a dia. É, sempre tem vários problemas para resolver, sempre tem várias coisas para fazer, e aí a gente acaba não cuidando da estratégia do negócio e cuida mais do, da tática e do operacional, né? mais do, na mão na massa. E aí, quando vem um evento adverso como a pandemia, de repente, você é obrigado a mudar esse cenário, a virar esse jogo. E é o que está todo mundo sendo obrigado a fazer na base da força bruta, né? assim, sem ter alternativa as pessoas tiveram que começar a migrar. Então, desde ferramentas óbvias, que todo lojista, todo mundo que tem um negócio físico deveria usar como um Google meu negócio, até ferramentas mais sofisticadas, como e-commerce, como é, chat para atendimento online automatizado, ferramenta de CRM para conversar com os clientes. Vários empresários vieram falar comigo dizendo que não tinham cadastro dos clientes. Falaram, ah, não, mas eu não tenho a lista dos meus clientes, eu não tenho e-mail, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho telefone deles para falar com eles. E assim, pô, a gente bate nessa tecla, eu pelo menos vejo isso acontecendo desde o ano 2000. Mas muita gente acabou não se ligando nisso, né? acabou não fazendo a lição de casa, criou uma dependência muito grande das redes sociais, o que é outro risco também para o negócio. E aí, a hora que veio a pandemia... É, as empresas tiveram que agir de uma hora para outra. Né? Tiveram que sair correndo atrás do prejuízo e criar site de última hora, aprender a usar a rede social para fazer vendas e atendimento, implantar um CRM qualquer, achar um software para fazer disparo de e-mail. Enfim, tiveram que fazer aquilo que a gente chama de transformação digital meio que na, na força bruta, na marra. Né? Em vez de fazer isso... Aos pouquinhos, estrategicamente, teve que fazer tudo de uma vez. E aí todo mundo teve que se adaptar. É, sobrou, sobrou enchente para todo lado. Né? A hora que a barragem estourou, não ficou um seco. Né? Todo mundo foi afetado, todo mundo teve que aprender a se virar nesse novo universo. Você sabe que, Rafael, eu estava eu tava fazendo a lição de casa aqui, eu entrei no seu site, no Rafael Ress, e eu estava eu eu tava me divertindo com uma coisa que eu nem sei se você vai lembrar, está escrito, e é de um artigo seu que, que, é, que, que aparece assim: o título do artigo, deixa eu pegar aqui, tá aqui. Só confio em quem faz aquilo que prega. É sobre. Você, você levanta uma conjectura sobre os palestrantes de palco ou, e os profissionais blá blá blá, mimimi. E você termina com uma frase que eu rachei de dar risada. Não dá para confiar num palestrante de sucesso que sai de uma palestra sobre como ganhar dinheiro num Corsinha ano 98, pago, financiado em várias vezes. Nada contra, você ainda fala muito bem, nada contra o Corsinha e quem tem. Mas se o cara prega sucesso, o mínimo que se espera dele é que ele saia de um carro padrão de sucesso. Por que, que eu tô criando essa ligação, esse elo? Porque aquilo que você está acabando de falar, eu, é, até eu falei para você em off antes do nosso bate-papo aqui, eu até o ano passado, eu dei duas mil palestras, eu tô há 15 anos no mercado dando palestras, nem cabelo branco eu tinha, só no passado eu fiz 130 convenções de vendas, aí veio a pandemia, aí veio a pandemia e tuf, perdi tudo. Enquanto alguns empresários que a gente dá consultoria e mentoria falam, porra, perdi 10%, 20%. Eu falei, irmão, eu perdi 100% do meu faturamento. Pô, André, você tá ferrado mesmo. Cara, eu chorei no primeiro dia, no segundo, depois o que eu tive que fazer? Depois eu tive que virar a chave e até hoje praticamente, acho que a maioria dos cabelos brancos aumentaram, porque eu tô trabalhando 16, 17 horas por dia, sabe, Rafa? Só que é o seguinte, o faturamento veio. Aí que tá. É lógico, não é igual ao ano passado, blá, blá, blá. Uhum. Só que eu, eu soube ter a velocidade. Eu acho que é isso que você tá falando, né, Rafael? É, é a gente se adequar ao novo comportamento do nosso cliente e, e entender que é, é aquele fala the money, né? Que os investidores falam, né? O que, que é o fala the money? Siga o dinheiro. Para onde a rota tá indo? É mais ou menos isso. Que também o marketing conteúdo ele é desenvolvido, o alicerce é para saber primeiro ganhar a alma do cliente para depois trazer a musculatura dele. É mais ou menos isso? É. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, você pressupõe que, que existe um relacionamento digital com esse cliente. Né? Existe todo um processo de descoberta, de exploração desse cliente no mundo digital. E aí, você vai construindo esse relacionamento com esse cliente. Né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Né? É um processo. É só pensar no nosso comportamento nas redes sociais. Você vê um conteúdo lá no Explorar, aí você acha aquele conteúdo legal, clica e vai para o perfil. Aí você vê que tem outros conteúdos legais e você começa a seguir. Ou então, você está navegando ali nos stories e você vê que alguém repostou um conteúdo legal. Você clica, vê que tem outros e começa a seguir. E aí você vai explorando e vai construindo um relacionamento com as pessoas que estão gerando aquele conteúdo. Tradicionalmente, é, o empresário ele não faz relacionamento no Brasil. Ele só faz campanha de venda. Ele só sai para a rua a hora que ele precisa vender. Ele só vai atrás do cliente a hora que ele precisa faturar. Então, ele não liga para o cliente para saber se o cliente está bem. Ele não liga para o cara seis meses depois que ele comprou o carro para perguntar o que ele está achando do carro. Ele não se relaciona com esse cliente fora do momento de compra. O marketing de conteúdo, o que ele tenta fazer? Preencher esses espaços vazios. Né? Antes da compra, depois da compra e tentar gerar uma recompra. Tentar fazer com que esse cliente volte até você. E aí você tem múltiplos canais para fazer isso. Então, você falou da alma do cliente, é, é exatamente isso. Você olha para as pessoas como seres humanos, não como uma carteira, né? não como um cartão de crédito. Você serve ao cliente, né? e vender é servir, é estar a serviço das pessoas, e você faz isso de uma forma empática, né? de uma forma é, é realmente aberta para o relacionamento. E aí, quando você consegue construir esse relacionamento, você tem clientes muito mais fiéis. Então, criar conteúdo não é só para manter rede social atualizada, para manter blog atualizado. Criar conteúdo é para você estar tá na mente das pessoas, né? para você estar tá na memória das pessoas o tempo todo. Inclusive, eu fiz a lição de casa, meu amigo Rafael, na página 143 do livro do marketing de conteúdo desse nosso amigo. Ele fala um negócio interessante sobre a arte de fazer boas perguntas. Pessoal, Marketing de conteúdo, novo jeito de vender, é igual você tá sozinho, você tá solteiro ou você tá solteira. Para ela fica mais fácil, porque é ela que decide. Para nós homens, é mais trabalhoso. Porque quando uma mulher tá numa balada solteira, ela fala, ah, eu vou beijar aquele, ela beija. Nós, quando falamos eu vou beijar aquela, a gente não beija, porque vai precisar ter muito mais argumento. Muita mais estratégia. E eu brinco, eu falo que o marketing de conteúdo, pessoal, ele é a arte de paquerar, é a arte de namorar. Antes de você dar um beijinho, você tem que criar todo um cenário. E um dos cenários está aqui na página 143, que o Rafael fala o seguinte. Prestem atenção, pessoal. Os melhores cérebros do mundo são aqueles que sabem fazer boas perguntas. E aí, o Rafael, nobremente, eu grifei três principais perguntas aqui. Qual o papel que o meu produto tem na sua vida? Como o meu produto lhe ajuda? E como o meu produto ou serviço pode fazer a diferença? Fale mais a respeito, Rafael. Eu, Ao longo dos anos eu fui evoluindo essa técnica de perguntas e hoje a gente desenvolve um processo de entrevistas com os clientes. Como é que funciona você. Isso? Oi? Como é que funciona isso? É, então, você entra em contato com os clientes que compraram e com os clientes que não compraram para entender o porquê que eles tomaram a decisão. Então essas perguntas aí, elas são justamente para entender, no ponto de vista do cliente, o porquê que ele decidiu comprar o seu produto. Então, se alguém chega numa concessionária e decide comprar um carro, você tem que saber o porquê que a pessoa tomou aquela decisão. E aí ela vai dizer, ah, é porque esse carro tem três anos de garantia, ou porque eu gosto da marca, ou porque a minha mãe tem, a minha irmã tem, a minha vizinha tem, e todo mundo fala bem, eu comprei um também. E aí, quando ele não comprou, você faz o processo inverso. Você liga e fala, olha, eu vi que você não fechou o negócio com a gente, tá tudo bem. Eu só queria entender porquê que você optou pelo outro. Por que, que você comprou o carro da outra marca? Por que, que você fechou com a outra fornecedora de vestido para noiva? Por que, que, em vez de fechar com o meu buffet, você fechou com o outro? E aí você vai começar a entender as objeções de vendas. Né? Oh. O que é que fez as pessoas não decidirem por você? Às vezes é porque ela não sentiu confiança, às vezes é porque o endereço não era o mais acessível, é, muitas vezes não é o preço. Né? O cliente, quando ele se sente bem, quando ele se identifica, ele topa pagar mais. Preço nem sempre é objeção. Na maioria dos casos, não é. Mas é fácil justificar que assim, ah, não, o cliente não comprou porque ele achou é caro. Né? Aquela resposta de preguiçoso. Agora, a hora que você vai atrás do cliente, é um processo que a gente chama de PTT. Tá? E não tem nada a ver com PowerPoint. A sigla significa, pega a porra do telefone e liga para o cliente. As pessoas parecem que têm medo de ouvir não. tem medo de conversar com o cliente. tem medo não, de saber não. por que perdeu. E não pode, para cada venda... Cara, a gente manda uma média aqui no escritório, é uma empresa de consultoria, é uma consultoria relativamente cara, a gente está entre as cinco mais caras do mercado, e aí a gente não fecha muitas das propostas que a gente manda. Em geral, a gente fecha uma de cada 20. Só que quando eu fecho, eu fecho um puta projeto. E a gente trabalha com marcas de porte nacional, com grandes empresas, com empresas algumas de porte global. Né? 3M, Leroy Merlin, Bosch, é, Hotéis.com, Portal R7.com, é, Faber-Castell, e tem outros clientes que a gente nem pode divulgar por força de contrato. E assim, não é um processo de negociação fácil. Geralmente, uma negociação com a gente dura de 70 a 120 dias. Né? Esse é o tempo médio entre o cliente entrar em contato e ele fechar o contrato. Né? O prazo mínimo gira em 70, o máximo em 120. Se passou de 120, eu sei que esse cliente provavelmente não vai mais fechar comigo. Pelo menos não esse ano, mas eu não desisto dele. Porque eu sei que daqui a um ano, ele vai abrir de novo concorrência, ele vai abrir de novo avaliação de fornecedor e eu tenho chance de entrar lá. E aí, entendendo a objeção dos clientes, a gente desenvolveu uma alternativa. Que é o quê? É um produto de entrada, é um produto mais barato. Então, eu faço uma venda pequena, deixo ele me conhecer, deixo ele conhecer o padrão de serviço, o padrão de entrega, a qualidade do que a gente faz. E aí, no ano seguinte, eu duplico, triplico, quadruplico o contrato com esse fornecedor. Por quê? Porque eu já estou na base dele, ele já me conhece, ele já comprou de mim. Para o lojista físico é a mesma coisa. Muitas vezes ele vai na sua loja, da primeira vez, vamos supor a gente, vai comprar a roupa masculina. Né? Você vai comprar uma camisa social, você vai comprar uma camisa polo, vai conhecer a marca, vai ver se o tecido fica legal, se a roupa não estraga depois que você lava. Da segunda vez, você volta a comprar três camisas, duas gravatas. Da quarta vez, você vai comprar um terno, mais três camisas, mais duas gravatas, mais a meia cueca e o cachorro. Né? Então, assim, da primeira vez, você não vai chegar fazendo a compra com um ticket mais alto. Então, sei, a, a manha do vendedor é entender em que momento que o cliente está. Qual que é a, a necessidade dele, que diferença que esse produto vai fazer na vida dele, e aí descobrir como ajudar essa pessoa a tomar a melhor decisão. Professor? <risos> Professor, sabe lá no final da sala? Eu sou aquele aluninho agora. Tira uma dúvida Professor, ele tipo... fala demais, né? Não, que é isso mesmo. A galera tá adorando, a galera tá falando aqui nas chatas, tá, tá curtindo, tá interagindo. Vamos supor, grande Rafa, é, vamos lá, é, vamos pegar um exemplo, tá? E eu sei que esse exemplo está aqui no meio, eu quero agradecer a todos vocês aí do outro lado da telinha. Nós já somos quase 200 participantes, contando aqui Instagram, contando aqui YouTube, LinkedIn, Facebook, é uma honra tê-los aqui, Tá? Se vocês nos ajudarem aqui no Instagram a bater 100, a bater 100 aqui, o que, que a gente dá para a galera? A gente dá um PDF, a gente dá um e-book, me dá uma ideia aí, Rafa, a gente não combinou nada, se bater 100 aqui no Instagram, mandando aviãozinho, mandando coraçãozinho, o que, que vocês acham? Tem uma pilha de livros aqui, ó. eu dou um livro. Você dá um livro? Eu um livro. Você quer sortear um livro? Então vamos lá. A gente lá. Sorteia um livro. Tá? Se vocês nos ajudarem a bater 100 aqui, mandando coraçãozinho, mandando aviãozinho, o Rafael vai sortear um livro e, e eu vou dar um e-book. Eu vou dar um e-book de alguns, de um dos meus best-sellers, Sucesso em Vendas com Motivação. Então você vai ganhar um e-book, você vai ganhar um e-book mil e você vai ganhar um sorteio de um dos livros do, do professor Rez. Que tal? Só, só para a gente atingir 100 aqui até o final da live. Se não, não rola. Bora, gente? Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha só, é, muitas vezes, nessa pandemia, muitas pessoas ficaram desesperadas de falar, André, mas você fala aí com uma naturalidade para eu lançar o meu produto de maneira digital. Aí eu já estudei o fórmula de lançamento do Érico Rocha. Aí eu estudei lá a casa digital do Pablo Marçal. E aqui eu, o cara começa a ficar obeso mentalmente de tanta informação. O cara começa a receber fórmula meteórico, fórmula semente, fórmula... e o cara ele, ele nem sabe o que faz. Vamos supor que você pegaria no colo agora algum dos nossos ouvintes que são profissionais liberais, ou um arquiteto, um advogado, um médico, ou o cara é um representante de vendas, o cara é um empresário, que sabe, o cara é um empreendedor que precisa vender pelo digital. E a nova escola de marketing, ela é perita exatamente nisso. Qual que, se você desse, não sei, um step by step de quatro a cinco, seis passos, o cara não ficar desesperado. É lógico que ele vai falar, procura a gente da nova escola de marketing, é lógico, né? Mas, é... brincadeiras à parte, Rafa, como que você pode ajudar esse pessoal a não ficar desesperado e começar de maneira certa? Cara, vamos lá. Você citou aí o Érico e o Pablo. O que, que acontece? 95% do marketing digital é feito para produtos digitais. É feito para pessoas que querem vender cursos online. Então, o cara vai, ele tem uma loja, ele vende que vestido é o nosso de caso. noiva. Que é o nosso caso, né, Rafa? O meu e o seu, né? É, então. mas assim, eu tenho um negócio físico. né? Eu vendo consultoria de SEO, mas eu tenho uma empresa física. Eu presto um serviço que é, é palpável. É, então, assim, não faz sentido eu fazer um lançamento de uma consultoria. né? Dos cursos online, eu já fiz lançamento, enfim. É, mas aí o, o, o dono de uma loja, o profissional liberal ele vai e faz um curso desse e ele acaba sendo empurrado a criar um produto digital que não é o que ele faz não é a entrega dele e aí agora todo mundo quer virar mentor todo mundo quer virar é, oh. expert, quer virar especialista não sei o que, e não é o caso esse cara que vendeu o serviço dele ele é arquiteto, ele quer vender planta de casa, ele é advogado ele quer vender processo ele é dentista, ele quer trazer paciente para o consultório. Né? Ele é contador, ele quer trazer cliente para o escritório de contabilidade dele. Então, o que, que ele tem que fazer? Primeiro, entender que existem duas formas de você atingir clientes na internet. Um é o cliente que sabe o que quer, e o outro é o cliente que é impactado. Né? Que ele é, ele é cutucado por uma determinada demanda. É, o cliente estimulado é o cliente da rede social. Então, ele está navegando no Facebook, ele está navegando no Instagram, ele está navegando no YouTube, e aí, de repente, ele vê uma propaganda, ele vê um anúncio. Aí, ele se interessa por esse anúncio, ele passa a te seguir. Ou então, ele já é seu cliente, passa a te seguir e recomenda isso para um amigo. Aí, você ganha um novo seguidor. Do outro lado, você tem o cara que tem a demanda consciente, ele sabe do que ele precisa. Por exemplo, hoje eu fui marcar uma nutróloga e ela me pediu um exame de bioimpedância. Aí eu entrei no Google, bioimpedância. Caraca, é um exame para saber a distribuição de massa no corpo. O eu quanto é banha, quantidade... o quanto é músculo, o quanto é osso. Pensei que era a quantidade de peito que você daria ao longo do dia. É de dois a <risos> cinco. <que> você... Não, <risos> de isso de aí é bioflatulência, cinco. outra coisa. Bioflatulência, <risos> boa, boa. Esse cara conhece. É... Aí o que eu fiz? Eu entrei no Google e procurei exame <risos> bioimpedância campinas. Aí, veio três lugares, eu entrei nos três sites, fui lá na página de contato e mandei um contato. Aí, daqui a pouco, uma me chamou no WhatsApp, passou o horário e preço, o outro fez a mesma coisa e tal. Eu vi que era mais perto de casa, era tudo mais ou menos o mesmo preço, mas que no mais perto de casa. Fica mais fácil. É, eu estou restaurando um carro. E aí, direto, o mecânico me pede alguma peça que eu tenho que comprar. O que, que eu faço? Eu vou no Google e procuro a peça. Então... Você tem essas duas formas, basicamente, assim, bem a grosso modo, de chegar no cliente. Ou você vai até ele, ou você faz ele vir até você. Eu sou da escola de marketing que faz o cliente vir até você. Né? Então, quando você cria conteúdo, você faz o cliente te encontrar. Aí você falou em passos. Vamos lá, o que é óbvio que toda empresa tem que ter, mas nem todo mundo tem? Site. Aí eu, já, eu vejo muita gente que está assim, ai, mas... Com as redes sociais eu preciso ter site? Precisa. Se você quer ser encontrado no Google você precisa ter um site. Ah, mas o Google encontra o perfil do Instagram? Diga. Professor, é, o, o lance de ter o site é justamente para gente, para galera entender, para não construir castelo em terreno alugado. É isso que eu sempre Exato. falo, né? Para não construir um castelo em terreno que não é seu. É mais ou menos isso, né, né, Rafa? Eu falo, eu uso essa mesma expressão o tempo todo. Não construa seu castelo num terreno alugado. Por quê? Porque você pode perder tudo do dia para a noite. Você tem um exemplo recente, já que a gente está falando aqui com vários lojistas. Uma loja chamada Beterraba, de roupa infantil, tinha 80 mil seguidores no Instagram. Aí sofreram um golpe, ligaram lá na loja dizendo que era da área de qualidade do Instagram e que o perfil deles tinha sido denunciado, que eles iam precisar verificar o perfil. A menina que atendeu o telefone ficou desesperada. Aí o hacker mandou um link para ela pelo WhatsApp, ela clicou no link e digitou a arroba e a senha dela no Instagram. O que, que ele fez? Ele logou no Instagram dela, mudou a senha, mudou o perfil e eles perderam 80 mil seguidores. E o principal canal de comunicação deles era justamente o Instagram. Então, assim, do é. dia para a noite, eles perderam o castelo deles. Por quê? Porque alguém foi lá e falou, cara, já era. Acabou. Agora, tudo. agora, se eles tivessem um site para ele captar o lead, lead, essa palavra chique em inglês que significa o contato do cliente, ele teria no terreno dele, não em terreno alugado. Então, Esse por isso que eu, eu falo do passo. site. Esse foi o primeiro não, passo. O site Sai. é o óbvio. Para quem vai. tem negócio físico, tem escritório, tem consultório, tem loja, é, recebe cliente, Google Meu Negócio. Tem que ser cadastrado Google Meu Negócio. É, é obrigatório você estar tá lá. Eu tenho, eu tenho a oficina de um amigo meu, que está restaurando o, o meu carro, e aí ele não tinha Google Meu Negócio. A gente foi lá e criou. Só no mês passado... Doze novos clientes foram na loja dele. Ele faz funilaria e pintura, né? São 12 novos carros. Você imagina que cada carro... Quem é, que gasta é, ali em... em Campinas? Ch Quem que é? Chama Garo de 954. Fica no Orozinho do Maia. É uma fachada ah, preta. Ah, tá. É Maurício o nome do dono, não? Não, é o Daniel. O Daniel, Daniel. e o Luciano. O Daniel o é o dono, é que é amigo meu. Não, eles são muito bons. Eles são muito bons. E aí tipo, tem vários novos clientes chegando na funilaria, porque você digita lá funilaria Campinas, funilaria Cambuí, é, Martelinho de Ouro Campinas, você encontra os caras. E, cara, muito lojista não usa. É de graça, não tem desculpa para não usar. Sabe? É, é ridículo você entra? não aparecer. Como é que o pessoal? Entra, entra no Google, Google e digita, Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Google Aí o pessoal zapeia lá Google. e se vira. Então, tá aí, galera. É -explicativo. Aí, ó. Google Meu Negócio. Primeiro site, depois Google Meu Negócio. O Oreos. que mais? que mais, hombre? Terceira coisa, Google Ads. Por quê? Google Se Ads. você tem um site novo, e se você está num segmento que tem muita competição, você vai demorar um pouco para aparecer nos resultados naturais, né? nos resultados orgânicos do Google. E o legal é que é, o Google Ads ele é extremamente é, democrático. Você pode anunciar com R$ 5,00 por dia. Então, não dá para dizer assim, a ah, minha empresa não tem dinheiro. Falei, cara, você não tem R$ 5,00 por dia, fecha a empresa. Sim. Que é ferro geral. Eu tenho um, o, o marido de uma tia minha, o Werner, ele tinha uma empresa de aqueles negócios de fazer unha, né, de nail care, que agora está na moda chamar. Cara, ele gastava 200 reais por mês em Google Ads. O bagulho ficava cheio o tempo todo. Então, assim, é, é muito barato fazer mídia digital. Aí, beleza. Terceiro Rafael, passo. Rafael, o quarto. Eu, Oi. Eu, eu, antes, antes de você falar o quarto, eu falo pra galera que sempre, você aí que nunca tinha me visto, cabelinho branquinho aqui, é o André, né? meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz. O que eu aprendo é brincadeira. É... Quem tem segurança na vida não é quem tem dinheiro, meu Deus. Quem tem segurança na vida é quem tem conhecimento. Você buscando primeiro conhecimento, que o Rafael tá dando de lambuja aí, o dinheiro é a consequência, meu Deus do céu. Então, o que, que você está focando nessa pandemia? Ah, eu quero trocar o carro, quero trocar. Tá, foca em conhecimento, meu irmão. Foca primeiro, tá na Bíblia cristã, independentemente qual é a sua crença aí do outro lado da telinha. Mas busca primeiro a sabedoria que o resto vai ser dado em acréscimo. Quarto passo, manda ver, Rafa. Eu sempre recomendo para os meus clientes ter um blog. O pessoal fala, ah, mas é. blog, alguém ainda lê blog? Eu falo, cara, blog é encontrado pelo Google. E blog é muito fácil de escrever, é muito simples. Então, a partir do momento que você tem o blog, você acelera muito a sua empresa aparecer no resultado orgânico do Google. A gente tem blog para tudo. Você falou do rafaelreis.com, que é meu site pessoal, eu tenho blog lá dentro. A nova escola de marketing é um blog. Na web estratégica, a gente tem um blog. Aí você busca, por exemplo, palestrante de marketing ou palestra de vendas, eu estou na primeira página do Google, que é o meu site pessoal. Você busca consultoria de SEO, a web estratégica está na primeira página do Google. Você busca storytelling, Busca marketing. A nova escola de marketing está na primeira página do Google. Então, o blog, ele te ajuda a ocupar espaços no Google. Né? E eu sou encontrado pelas palavras mais importantes. Exatamente. Pelas palavras mais importantes dos meus negócios. Aí, já que a gente falou de sete, estão faltando três ainda. Falamos de site, falamos de Google Meu Negócio, falamos de Google Ads, falamos de blog. Redes sociais não dá para ignorar a rede social. Só que não adianta hoje você querer ir para uma rede social que já está em decadência. Então, criar uma fanpage no Facebook hoje em dia é um puta desperdício de tempo. Falta nove, hein, pessoal? Falta nove. Continua, aviãozinho aí. Continua. Falta oito agora. Vai, manda verra. Então, não adianta querer ir lá e criar um Facebook. aonde é que tem que se concentrar? Instagram que é a rede social que mais está bombando hoje. YouTube, que é fundamental. O segundo maior buscador do mundo é o YouTube. O primeiro é o Google, o segundo é o YouTube, que por acaso é do Google. Quem é advogado aí, por favor, busca depois é, Marketing Digital para Advogados. A gente subiu na quinta-feira passada um mini curso para advogados com duas horas de conteúdo totalmente gratuito, animal com a nossa tese de marketing digital para advogados. Então, já vi que aqui tem um ou outro advogado, então, por favor, colem lá depois. E para quem é do, do segmento corporativo, né, eu vi que tem gente de buffet, tem gente aqui de, de serviços para empresas, o LinkedIn. Não dá para ignorar o LinkedIn se você depende de contatos para vender o seu produto ou o seu serviço. Então, assim, eu tenho no Instagram 55 mil seguidores. No LinkedIn, eu tenho 21 mil. No YouTube, num canal tem 10 mil, no outro tem 18 mil. Então, assim, cada canto tem uma quantidade de gente seguindo. Você tem muito mais gente te seguindo no YouTube, por exemplo. Seu YouTube é gigantesco. Então, isso cria um poder de, de conversa com as pessoas. Ainda falta dois. Falando do quinto, agora, redes sociais. Posso o sexto, ainda, dentro do blog... Posso ainda dentro do blog? Gente, eu vou cortando o homem, porque o homem tem tanto conteúdo, às vezes ele até esquece daquilo que ele já escreveu. E isso aqui eu até grifei para mostrar para vocês. É sobre blog. Rafa, olha o que eu quero falar, o que você escreveu na page... página 209 sobre blog. Dá até para tomar agora aí o seu vinho, o seu energético, a sua serve. Eu não sei o que tá dentro dessa latinha, que curiosidade. Mostra pra é galera. energético. Ah, moleque. <risos> Eu pensei que era uma serva, eu queria um gole. Não, não oh. imagina, bebê em live não, não funciona. É que hoje eu fiz treino, aí eu tomo um negócio que esse aqui tem BCAA, tem vitamina B e tem coenzima Q10. Então ajuda Sabe a o eu... muscular. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já dei live com o empresário e o cara ficou extremamente chapado na live. Falei, não faça não. isso, cara. Ai, meu eu Deus. Eu acho desrespeito. É, total. <risos> por isso que eu brinquei. Ó, oh, gente. E, e desculpa, pessoal, a gente tenta fazer que a live seja lúdica, interativa, como se fosse uma aula da FGV nossa, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Na página 209, o grande Rafa fala o seguinte. O tamanho do seu texto no blog é muito importante. Alguns estudos comprovam que os conteúdos maiores se destacam mais que os menores. Textos mais curtos de até mil palavras... Tem aproximadamente metade do compartilhamento de alguns textos, acima de 3 mil palavras. E acima de 3 mil palavras, o Rafael já sugere que você faça um e-book. Eu achei fantástico isso. Atingimos mais de 100 pessoas. Uma salva de palmas para todos vocês. Vocês aí, é, vocês. Promessa aí, dívida. Eu não sei como que ele vai sortear isso aí, é com ele. Ele vai sortear. Para eu dar para vocês o meu e-book é, do meu livro Sucesso em Vendas com Motivação. O que, que eu vou pedir para vocês? Para vocês tirarem um print aqui da nossa tela, marcarem nós dois. Vocês marquem o arroba palestrante André 1 o e o arroba Rafael Reis. E vocês nos chamem no direct. E vocês nos chamem no direct. Fiz a lição de casa, Rafa? É isso? É isso? É, ó, a mecânica do sorteio eu tô, ainda estou tô bolando aqui, mas vamos em frente. Eu já tive mas duas que... ideias, a gente faz acontecer. Mas o que eu falei, eu segui, eu segui a lição de casa, professor, sobre marketing. Perfeito. E aí você puxou um, um gancho que é muito legal. O conteúdo que você faz para o blog, você pode postar nas redes sociais. Então, quando você escreve um artigo para o seu site ou para o seu blog um texto, alguma coisa, você pode divulgar isso na rede social. A gente criou uma iniciativa na consultoria faz dois meses, que é o um SEO a custo zero. Então, a gente se propõe a fazer SEO para grandes e-commerces e depois de um ano, o que a gente está gerando de lucro já está pagando mais do que o que a gente custa. Então, Traduz a partir do pra segundo galera. ano... Traduz para a galera o que é SEO. Por favor. SEO é a técnica de você aparecer na primeira página do Google. Então, imagina o seguinte. A Leroy Merlin contratou a gente para fazer SEO. E aí, a gente cria conteúdo para o site da Leroy Merlin aparecer lá no Google. Então, se você buscar, por exemplo, cadeira para escritório ou cadeira de escritório, você vai ver a Leroy Merlin no top 3, nos três primeiros links do Google. E aí, imagina que um e-commerce chega para a gente e fala cara, hoje eu vendo um milhão de reais por mês. Eu falo, beleza, traz o teu e-commerce para eu trabalhar eu vou trabalhar o teu SEO, você vai aparecer mais no Google, e daqui a um ano você vai estar vendendo, sei lá, 1 milhão e 300 mil por mês. E aí o lucro que gera para ele cobre o investimento que ele fez em SEO. Então, a partir do segundo ano, a gente sai a custo zero. Cara, so... eu fechei um contrato de 40 mil reais por mês no mês passado com esse projeto. Por quê? Porque eu mostro para o cara matematicamente que eu vou custar zero para ele. E aí eu entrego Parabéns, esse valor para a empresa. Parabéns, cara. Então, na hora que Parabéns. você tem o blog, você é, pode integrar isso com a rede social. Aí entra a sexta coisa, já que a gente falou de sete, que é o e-mail máximo. É você manter é, contato com os seus clientes através de e-mail. Cara, tem várias ferramentas para isso. Tem o RD Station, que custa a partir de 59 reais por mês. Tem o MailChimp que até 2 mil e-mails é de graça. Tem o Egoi, que até 5 mil e-mails é de graça. Então, você tem várias alternativas para você mandar e-mail. Ah, mas o que eu vou mandar no e-mail? O mesmo conteúdo que você colocou no blog e as mesmas novidades que você posta na rede social. Só que você tem vários canais de contato com os seus clientes. Então, você não fica em um único canal. E, por fim, que não dá para ignorar, o WhatsApp. Né? O, o sétimo passo é você ter um grupo de WhatsApp ou uma lista de transmissão para os seus clientes, e aí você fazer ações promocionais, ações de relacionamento, gerar conteúdo para eles. Então você tem o site, o Google Meu Negócio, o Google Ads, as redes sociais, o blog, o e-mail marketing e uma lista de transmissão no WhatsApp para você se relacionar com os clientes. Você tem várias formas de fazer o cliente chegar até o seu negócio. E você está a... presente em todos os ambientes da internet. E tem a nova escola de marketing para te ajudar a gerir todo esse processo, começo, meio e fim, que é o seu grande expertise também. Além também, eu sei que o seu escopo principal hoje são as consultorias de médio a longuíssimo prazo, mas com certeza você tem braço também para dar uma orientação para essas pessoas que nunca fizeram nada, né, Rafa? Na verdade, o que, que a gente fez? Eu tenho, hoje eu tenho dois negócios muito complementares. Na consultoria, a gente só trabalha com grandes marcas. Então, eu só consigo trabalhar com empresas de porte nacional, internacional, porque a gente custa caro. A gente entrega um resultado violento, só que a gente custa caro. Não, não adianta negar. E aí eu tenho muito aluno, eu tenho muita gente que vem atrás e pergunta... Ah, mas como é que eu posso fazer marketing digital para o meu negócio? Você atende pequenas empresas? A gente criou uma escola de marketing digital para ensinar pequenas empresas. Então, a é gente verdade. atende profissional liberal, prestadores de serviços, pequenos empresários, advogado, contador, médico, todo mundo que vende algum tipo de serviço. Né? E aí, a gente tem um curso que chama Essencial de Marketing Digital, é um curso por assinatura, que custa R$ 77,00 por mês, numa cidade grande, hoje em dia, o preço de uma pizza e uma Coca-Cola. Né? É muito barato. E aí, a gente ensina o pequeno empresário como é que ele tem que fazer marketing digital para o negócio dele. Então, ó, o pessoal está perguntando aqui no, no chat do Instagram qual que é o nome da ferramenta. Tá? A ferramenta portuguesa chama Egoi. A ferramenta brasileira chama RD Station. E aí, tem uma ferramenta gringa que chama MailChimp. Tá? É só procurar no Google... É, melhores ferramentas para e-mail marketing e vai ter ó, a lista dessas ferramentas. Ó, o André já colocou no chat, ali, no Instagram. É, então, assim, tem, tem muita coisa acessível para o pequeno empresário. Tem muita coisa é que claro. permite uma pequena empresa, um profissional liberal, é, ter uma presença digital completa. Né? Ele Conseguir conversar com o cliente em todos esses ambientes e não ficar dependendo só de rede social. Ah, mas rede social não é bom? Rede social é bom pra caramba. Mas não é a única coisa. Né? Metade da audiência da internet está nas redes sociais e a outra metade está no Google. Então você tem que aparecer nos dois canais, nos dois meios, para que você traga clientes para sua empresa. Se você não está em um dos dois, o seu concorrente está. E aí, é... ó... Dentre as, dentre as várias ricas dicas que você deu aqui, Rafa, infelizmente, quando a live é boa, ela voa... Quando a live é boa, ela voa. Só faltam 14 minutos para terminar essa live. Mas uma das coisas ricas que o Rafael falou aqui, pessoal, é não foque que eu preciso gastar muita grana para começar. A gente sabe de uma frasezinha do, do Jeff Walker, não é do Érico Rocha, é do Jeff Walker, que o feito é melhor do que o perfeito. Comecem, gente. O, o título da live dessa noite... Foi o novo jeito de vender. O novo jeito de vender é você entender que o comportamento do seu cliente, ele mudou de canal. Ele diminuiu, às vezes, por falta de grana, por causa da pandemia? Pode até diminuído, mas ele continua comprando. E eu quero que você seja o player que esteja vendendo para ele. Ô, é... Rafael, como a gente está chegando ao final, se você fosse aqui colocar, colocar um mini... Tutorial, um mini how to do, como fazer. Eu sei que você já deu sete passos, mas eu queria que você é, caminhasse aqui para o final da live para falar, galera, fica tranquilo, por mais preocupante que seja a pandemia, mas se eu fosse vocês, eu faria isso, isso e isso. E o resto, deixa o tempo te levar. O que, que, o que você daria para a galera de passo, Rafa? Eu sou meio contrapasso, assim, porque é difícil você conseguir fazer com que o passo funcione absolutamente igual para todo mundo. Mas... Talvez não seja passo, mas plano de ação. É, não. Mas, assim, dá, dá para ajudar. É... A primeira coisa é você entender quem são os seus clientes, entender com quem você está conversando. Isso a gente chama no, no marketing digital de persona, né? que é, é um... É um personagem, digamos assim, vai, que representa o seu cliente ideal. E aí, se você tem vários grupos de clientes, você vai ter várias pessoas. Tipicamente, uma empresa tem aí de três a cinco pessoas. Então, primeiro, você precisa saber com quem você está falando. Segundo, você precisa entender o que, que essas pessoas querem saber. O que, que elas têm de dúvida, o que, que elas pesquisam na internet, o que, que elas assistem no YouTube, quem que elas seguem nas redes sociais para que você possa criar conteúdo interessante para essas pessoas. Em terceiro lugar, é você ter um planejamento para esse conteúdo. É você pensar no conteúdo que você vai criar e fazer isso de uma forma organizada e sistemática. Não é você ir lá e postar o que você quer postar ou o que você acha que é legal. É você criar um plano e executar esse plano sistematicamente. Então, não é fazer de uma forma aleatória, é fazer de uma forma planejada. Então, entender os clientes, entender qual tipo de conteúdo esses clientes querem, o que, que eles estão pesquisando no Google, o que, é que eles buscam quando eles vão atrás de uma empresa como a sua, e o terceiro é criar esse conteúdo para que as pessoas efetivamente possam te encontrar tanto no Google quanto na, nas redes sociais. Fantástico! Pessoal, eu tô fixando aqui abaixo no Instagram, vocês estão vendo? Muitos de vocês, enquanto o Rafa tava falando, fala o nome do livro, tá aí ó, Marketing de Conteúdo do Rafael Reis. Aí ele que se vira aí, como é que ele vai sortear um dos livros pra vocês? Aí é com o homem aí. Mas, é o que importa, pessoal? É, primeiro eu queria perguntar para vocês aí do outro lado da telinha, se vocês gostaram da live de hoje, o que vocês que acharam? Se vocês gostaram do energético do Rafa, se vocês queriam um gole também, desse energético aí, pô, eu deu, dá uma vontade quando eu vejo alguém tomando energético, rapaz, eu fico... É igual tomar garapa. Sabe quando você tá, tá andando e você vê caldo de cana? Dá vontade de tomar na hora. Ô, ô Rafa, é... <risos> ô, Rafa. hoje eu tava no centrinho de valinhos aqui, eu sou igual criança, me deu vontade de comer pamonha. Aí como não tinha pamonha, eu parei na frente do cara que tava fazendo churros, Falei, me dá dois de doce de leite aí. Então, eu não sou um exemplo de, de alimentação fina, não. Eu sou bem ogro nisso. É, ô, Rafa... É... Ogrostonomia. É a gastronomia ogra. <risos> Curti. Ô, Rafa, é, para a galera que, que gostou do seu jeitão, que quer ter mais conteúdo contigo, como é que a galera te acha, hein, Rafa? Cara, aqui no, no Instagram, eu sou Rafael.res. É, para quem quiser acompanhar a Nova Escola de Marketing, é só digitar no Google Nova Escola de Marketing. Vai achar a gente lá. É, cadê aqui? Eu fui tentar digitar no YouTube, mas não deu certo. O Cadê? Foi o Alan? É. Ó, o Alan Libório perguntou sobre o curso. né? Onde é que ele encontra? É só digitar lá no Google. Essencial de Marketing Digital. Ou procurar Nova Escola de Marketing, já vai ter um link direto para o curso ali. Os primeiros sete dias são grátis. Tá, então, dá para conhecer o curso, dá para ver se gosta, e aí decidir ficar ou não. É, no YouTube, dá para me achar também, por Rafael Reis, né, tem, eu tenho um canal pessoal e tenho o um canal da Nova Escola de Marketing. Né, no canal da Nova Escola, a gente atualiza dois vídeos toda semana, no meu canal pessoal, eu atualizo de vez em quando, quando dá na telha. Então, por exemplo, amanhã minha editora vai pegar essa live e vai subir lá no YouTube. Né, é... E aí, cara, eu gero muita coisa por e-mail também. Então, o pessoal Sim. que entra no blog da Nova Escola e assina, a gente manda e-mail toda semana com conteúdo novo, com matéria nova. A gente tem mais de 600 posts no blog, ensinando wow. tudo o que existe de marketing digital. É... E assim, é, é um conteúdo muito acessível, muito simples, muito direto. Né? A gente tem acho que uns quatro ou cinco e-books também para a galera baixar lá no, no site. Então, a gente tenta gerar o máximo de conteúdo possível para atrair as pessoas. É aí. E aí, quem se identifica com o nosso jeito de falar, de ensinar e coisa e tal, assina o curso. E a ideia ali é justamente ele ser acessível, ser democrático e ajudar o maior número possível de pessoas. Mas só o conteúdo gratuito já tem muita coisa boa. E tem. Tem café no bule esse homem, viu, gente? Eu também quero aqui. Ah, eu não posso deixar de continuar a falar. A Esplendor e Hair me fala o seguinte no chat. Olha, gente, como isso é muito importante na nossa vida. A minha janta foi pamonha. Cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá. Então, gente, <risos> você vê como isso. <risos> Meu Deus, ela jantou pamonha. Mas olha só, galera, deve estar com o bucho cheio aí, com a pança cheia, né? Gente, para vocês aí da turma do Rafael, eu também quero convidá-los, né? Hoje eu tenho o maior canal de vídeos de vendas do Brasil o único com quase 2.500 vídeos. Eu tive que abrir uma produtora aqui em Campinas, chamada TV do Vendedor. Todos os dias são colocados vídeos novos, é, são quase 14 milhões de visualizações. Nós somos uma família de quase 250 mil inscritos. Então você vai na TV do Vendedor, tvdovendedor.com.br. Se você clicar direto, tvdovendedor.com.br, você vai direto. São conjecturas diárias sobre o nosso mundo das vendas, ok? Mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer do fundo do coração a presença de cada um de vocês. Acompanhem o Rafael Reis, Ele vai ajudá-los a virar a chave, a dar vários hacks, vários insights sobre esse mundo que parece que é um mundo complexo digital. É... Parece não é, tá... <risos> tô brincando. Não, é... <risos> ele, ele, é um, é um, ele é um mundo que você precisa entender os conhecimentos certos para saber virar as chaves. Nada na vida começa de cima. Aliás, a única coisa que começa de cima, que eu conheço, chama-se buraco, e ainda você cai. Então, nada começa de cima. Nada começa de cima. É, uma palavra final para a galera. Nós temos mais três minutos no meu aqui, Rafa. Ó, eu vou fazer o seguinte. O livro vai para a pessoa que mais fez comentários na, na live incluindo aqui o pessoal que fez comentário no YouTube, o pessoal que fez no LinkedIn e o pessoal que fez aqui no Instagram. É a Alessandra Fernandes, que acabou de postar ali, ó. eu amo a TV do vendedor. Então, a Alessandra leva o livro de presente, porque ela foi a Parabéns. pessoa que mais fez comentários durante a live. Né? Parabéns, eu Alessandra! os comentários aqui. Como a Alessandra foi a que mais fez os comentários, Alessandra, me manda uma inbox... Falando oi, Rafa, me passa seu endereço e eu vou autografar o livro e vou te mandar de presente. E no meu caso, para vocês ganharem o e-book, não é o livro, é o livro digital, basta me chamar no direct. Você ter marcado, tanto o meu quanto o Rafael, ter postado e me chamar no direct. Aí você vai ganhar o e-book. Eu vou te direcionar para o nosso WhatsApp e de lá do WhatsApp eu vou te mandar o e-book. Gente. Mais uma vez, caiu tudo aqui, ai meu Deus do céu. Mais uma vez, eu quero aqui, eu quero aqui dar um último recado para vocês. O último recado é esse aqui. Vocês estão vendo isso aqui, né? A almofada do movimento Bora Brilhar. Esse movimento já existe há quase 10 anos. O mundo está cheio de movimento só para aumentar vendas e motivação. O Bora Brilhar tem esse intuito? Tem. Mas é muito mais, é de levar... BZ, o brilho no zóio. O que é esse BZ? Gente, a única coisa na vida que não dá para ensinar é atitude. A única coisa na vida que não dá para passar numa aula, num treinamento, é brilho. Nós, como professores, palestrantes, educadores, o máximo que a gente consegue é te estimular, te provocar. Mas quem vai fazer realmente brilhar o mundo, o seu mundo, é cada um de vocês Então a gente espera que tanto eu Quanto o professor Rafael Nós possamos nessa noite Contribuir com um pinguinho de brilho Em vossas vidas Foi uma honra estar aqui Com cada um de vocês Rafa, mais uma vez, muito obrigado, irmão Se você puder, nesse momento Eu vou desligar aqui no Instagram Mas eu e o Eduardo, a gente quer ter um dedinho de prosa Com você ali no StreamYard, pode ser? Fechado, tô por lá e dá a palavra final para eles aí, mais uma. Gente, obrigado né, por estar com a gente aqui 10 horas da noite ao vivo, acompanhando a gente aproveitando a live. Obrigado, André, pelo convite, pela oportunidade da gente dividir um espaço aqui, dividir um pouco de conhecimento. Queria agradecer a todo mundo que mandou a mensagem aqui, participou no chat, interagiu com a gente. É, a gente faz isso por vocês. Né? Então... É um prazer estar aqui, estar compartilhando, estar espalhando mensagem, espalhando conhecimento. Boa noite para todo Bom, mundo e boa semana, que ainda é terça, ainda temos três dias para produzir essa semana. Exatamente. Hoje foi o segundo dia da Semana Carrapicho, dessa Semana Carrapicho agarradinho em você. Amanhã nós temos surpresa, quinta-feira mais surpresa e sexta mais surpresa. Então fique ligado, bora brilhar. Você pode estar até apagado, apagada. Fique tranquilo. O mundo está esperando o seu, o meu, o nosso brilho. Bora brilhar, Bezê? Boa noite. Vai lá e haja, vai lá e brilhe. Bora. Para vocês aqui do YouTube, do LinkedIn e do Face, um beijo no coração. Bora brilhar, pessoal. Bora.